Qual produto eu devo escolher depois que eu decidi ser afiliado? Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito aí de como escolher um produto desde que vocês não estejam promovendo um, tá galera? No vídeo, no vídeo que eu soltei de vale a pena ou não ser afiliado surgiu várias dúvidas referente a qual produto escolher, escolher. Então, nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho da minha experiência que eu tenho é bem pouca mesmo, mas é de grande ajuda a você. Acredito que isso vai sanar várias dúvidas ali e vai é, quebrar várias objeções. Então, se hoje eu fosse escolher um produto para me promover na Hotmart, eu vou fazer dois vídeos, tá? Um na Hotmart e outro da Bripe. Então, esse daqui vai ser o da Hotmart. E se eu fosse é, escolher um produto, o que, que eu faria... Nesse exato momento para escolher os produtos. Então a gente vai ver aqui as listas dos produtos que tem. Eu vou dar algumas dicas ao longo dos vídeos do, de como você vai fazer cada coisa, tá galera? A primeira coisa dela é ver aqui como que tá a, a, o cardápio aqui, tá galera? Aqui a gente tá na lista de primeiras vendas. Eu vou pegar um de primeiras vendas e, um, e dois de mais quentes, tá galera? Mas eu não vou pegar os top é, desde que? Vamos, vamos supor que é, eu não sei muito bem anunciar no Facebook, eu não sei fazer muita venda, tá? Então... Eu vou partir do princípio que não quero pegar muita concorrência. Então o que, que eu vou fazer, tá galera? Então eu vou pegar um produto que não esteja muito no alto, porque muito afiliado vendendo. Então a concorrência é muito alta. Eu não vou conseguir me destacar desde que a minha mentalidade é aquela que eu estou começando agora no mercado. Vou subir minhas primeiras campanhas. Que nem Aqui a gente vai subir só tráfego pago, tá galera? Eu não, não sou muito de tráfego orgânico. Eu já fiz alguns tráfego orgânico. Tive uns resultados bacanas, porém meu foco... Hoje é 100% em tráfego pago, tá galera? A gente tem que investir para ter um retorno. Então, eu vou pegar um produto mais ou menos ali que está nas primeiras vendas e eu vou dar algumas dicas para vocês essenciais para você saber como prosseguir, tá? Então, você vai ter que ter um papel aí e uma caneta e ir anotando, tá galera? Então, a primeira coisa que eu vou pegar aqui, que eu acho que vende bastante, é qualquer coisa sobre receita, tá, galera? Receita de bolo, receita de, de doce, receita de salgado, qualquer coisinha, eu vou pegar uma receita aqui e já vou te dar um macete também, tá, galera? Vamos ver aqui se, se tem alguma aqui já. Ó, já tem duas aqui, ó, curso... Não, esse aqui é de sabonete, sabonete artesanal, e o outro aqui é apostila salgado, acho que é perfeito. É isso aqui? Hum, é, eu acredito que é isso aqui. Vamos ver aqui. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu não vou anunciar de cara esses três produtos que eu escolhi. Eu não vou anunciar. Desses três, eu vou escolher apenas um. E eu vou pa passar um macete aqui, galera. Que vocês vão ficar de cara com isso. A primeira coisa que eu faço aqui, ó. É ver se tem grupo, tá, galera? Se não tiver grupo aqui, eu já saio daqui. Uh... Ó. Aqui tem um grupo, vamos ver? Grupo não, um link aqui, vamos ver o que, que é isso aqui. Ó, eles têm grupo aqui, tá, galera? Eu não sei quem que é esse, esse apostilho de salgados perfeito. Eu não tô promovendo nem nada aqui, galera. Eu só tô dando uma experiência de como vocês devem fazer pra vocês terem sucesso, pra vocês anunciar de maneira correta, tá, galera? Beleza, tá aqui. Então, um foi esse daqui, ó. Ah, ó. apostila dos salgados perfeito beleza escolhemos o primeiro fica no vídeo que vocês vai saber a sacada daqui a pouquinho tá galera então a gente vai vir aqui nos mais quentes e aqui a gente vai escolher outro mercado tá galera vamos ver aqui ó essa daqui também é bacana tá vendo só que ele tá 150 graus galera Por que, que eu não arriscaria vender isso aqui com 150 graus tem muita gente vendendo então, vamos partir do princípio que eu não sei vender ainda. Então, apesar de o ticket ser baixo aqui, vamos ver a comissão. A comissão é baixa. Vamos ver quanto que é o ticket disso daqui, tá, galera? O ticket é 97. Então a gente tem que aproximadamente é, fazer uma campanha ali de aproximadamente 30 reais. É um pouquinho pesado, tá, galera? Eu nem vi qual que é a comissão do outro. Vamos voltar lá pra gente ver. Às vezes eu coloquei aqui e eu nem vi a comissão do outro. 26, vamos ver quanto que é aqui 67 É, esse daqui ainda, ele tá um pouquinho Acho que com 10 reais a gente consegue fazer uma venda, tá galera? Então a gente vai investir 10 reais, mais ou menos 10 reais por dia A gente não vai ficar milionário, não vai ficar rico nem nada A gente tá aqui para escolher produto para começar a aprender a vender pela internet Depois a gente spama mais esse daí, tá bom? Vamos descer um pouquinho mais aqui Ó, aqui já começou a cair. Então, algo interessante. Ó, lance prêmio. Aqui, vamos ver qual que é o valor do, do produto. A gente tem que ser no um máximo ali 70, 80 reais, tá, galera? Porque aí com 10 reais a gente consegue fazer uma venda só. Ó, 197, é muita coisa. Então, a gente não vai conseguir fazer é, venda com, com bem pouco orçamento, tá bom? Ó, aqui já tá as temperaturas ideal pra começar a vender. Que a gente não é, Não tem muita concorrência, tá? Ó, aqui outra de bolo. Ó, essa daqui. Essa daqui eu acho que seria ideal. Por quê, tá, galera? Coisa que. Coisa de comer vende bastante, tá, galera? Só que o ticket aqui é muito alto, galera. R$67,00 a gente. Vixi, não dá. Então vamos ver aquele de cima ali. R$21,00 do bolo. Esse aqui eu acho que é um ticket também da hora. É, esse daqui seria perfeito para a gente vender a campanha com 10 reais, tá galera? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Esse daqui aparentemente tem grupo, porque você precisa preencher um formulário aqui, tá galera? Então seria bom, hein? Então vai ser esse daqui do bolo e da postilha de salgado, tá? Já temos dois. Certo que é no mesmo nicho, mas... É... É mais fácil de anunciar. Se você tiver um perfil só, fica bem tranquilo, tá bom, galera? Aqui já acabou praticamente. A maioria dos... de outros... É... Vamos ver aqui mais recente também. Ó, isso daqui é bacana também, ó. Acredito que isso daqui é para migração para os Estados Unidos Ó, receita, doce de leite, bacana É, receita é bom galera, que evita muito, mas muito bloqueio mesmo, tá galera? É um dos nichos eu acho que mais fácil de vender, que não dá bloqueio, tá? Ó, oh, nicho de desenho também, galera, é bom. 12 reais. É, esse daqui é excelente, mas eu acho que aqui, como o produto é bem baratinho, não tem nada para divulgar. Não, tá vendo, galera? Quando o produto é muito, muito barato, não tem uma, um serviço de apoio, tá, galera? Porque, não, acredito que não compensa pro produtor quando o ticket é muito barato, tá bom? Eu acredito isso Aí eles não dão suporte o ideal seria ali uma comissão de até 20 reais 30 reais 40 reais que aí é, tem suporte tá bom galera para o vídeo não ficar muito muito longo é basicamente vamos, vamos supor que a gente escolheu três aqui eu só vou colocar esses dois aqui senão a gente vai é, de alongar muito aqui então a gente pegou o apostila de é, apostila de salgados perfeitos, e a receita do bolo, tá, galera? Então aqui vai meu meu macete. O que, que eu vou fazer? Eu não vou ainda vender os dois produtos. O que, que eu vou fazer? Eu vou entrar no, nos grupos dos dois e ver qual que é a reação do produtor, o que que ele está disponibilizando ali, se ele está ajudando a galera. Eu chamaria o produtor no privado e perguntaria: ó, oh, qual que é o criativo que está dando boa? Qual que é o criativo que que vocês estão disponibilizando? Partindo do princípio que galera, eu não vou não vou usar o criativo do produtor, porque muita gente vai estar tá usando, eu não gosto de fazer isso, o que, que eu vou fazer? Me basear nesse criativo e fazer outros, diversos, e fazer o que? Subir o receita de bolo galera, porque com o ticket baixo, receita de bolo... Ele é excepcional, funciona 100% desde que você aplica, tá galera? Se você não conhece o Receita de Bolo, eu vou deixar um card aqui passando, é, você assiste onde eu explico como que funciona cada passo do Receita de Bolo. Então assim galera, tendo essas duas, esses, esses dois produtos em mente ali para você anunciar, desde que você esteja um perfil, um perfil, se você tiver mais de um perfil, tiver várias contingências, cai direto para emagrecimento, não tem erro, tá galera? Não tem erro emagrecimento, e-book de como será você viu que ele estava lá em segunda, segunda página ali, ou segundo local ali. Tudo que é de emagrecimento vende muito, galera. São duas coisas que vende muito. É, qualquer produto para emagrecer e açúcar, tá galera? Esses dois nichos vende muito. Então, partindo do princípio que você só tem um perfil, o que, que você vai fazer? Então, eu vou pegar um, um, um produto que não dê bloqueio, que seja fácil de vender, com o máximo, o mínimo possível ali de investimento. Você vai ter que gastar pelo menos 10 a 20 reais por dia para cada campanha que você fazer. Então, partindo desses princípios, tendo esses dois, o que, que eu vou fazer? Entrar no grupo, entra no grupo de todos os produtos que você queira promover e veja qual que é o suporte que o produtor está dando. Isso é crucial, tá, galera? Mas não se baseia muito no produtor. Porque às vezes você fica dependendo muito do produtor, você precisa de, não precisa depender do produtor, mas sim do auxílio dele. Às vezes você sobe uma campanha ali e tá com dúvida de alguma coisa, você vai lá e pede auxílio. Mas é sempre toma a decisão por si só, só se você tiver com muita, muita dúvida mesmo, tá galera? Porque isso, se você começar a tomar decisões... Seu jogo muda de um jeito que você não imagina, galera. Não fique dependendo de produtor, tá? Eu falo isso porque eu dependi bastante de produtor e tomei na cabeça, tá, galera? Então, não dependa muito de produtor, tá? Só se for no último caso ali, que se você tá com dúvida mesmo, vai lá e fala, ó, oh, minhas métricas tão tá assim, eu não sei o que eu faço. Aí você vai tirando dúvida e vai crescendo em cima, tá, galera? Então, vocês vai, vão entrar no grupo do WhatsApp e ver qual suporte é melhor ver se também o grupo não é tóxico que fica a gente falando ah eu tô vendendo outro produto ah é esse produto não tá vendendo ou outra tá gente discutindo nada a ver com relação ao produto então galera. Veja isso, se o grupo for realmente de suporte, cai pra cima, foca num produto que qualquer produto vende, galera. Não tem, essa de, não tem essa de produto vende ou produto não vende. Quando você foca num produto, galera, não tem como dar errado, tá? Então, assim, a partir do princípio que você tá dentro do grupo, viu que tem suporte, galera, cai pra cima, vai, cria as campanhas, veja que o produtor o que, que pode fazer, o que, que não pode, depois começa a tomar suas decisões e eu tenho certeza que você vai virar top afiliado, tá, galera? Tá, galera?